<risos> Embaixo da tabela, mano Manda direitinho, aí eu vou, sai daqui, Lucas Calma, cara Tô no Ai, não, quase